O dia do sapateiro é celebrado no dia 25 de outubro. O sapateiro é um profissional que conserta, fabrica e faz diversos trabalhos na área de calçados. A arte de fabricar sapatos surgiu a partir do momento em que o homem passou a sentir necessidade de proteger seus pés, seja do frio, seja dos obstáculos, obstáculos no solo. O sapateiro é considerado um artesão e sua presença na história é muito antiga. Na sua grande maioria a matéria-prima é o couro que é utilizado para confeccionar ou consertar calçados. Atualmente, os sapateiros não se restringem apenas aos calçados, mas sim a diversos outros acessórios utilizados por qualquer pessoa, bolsas, carteiras, cintos, jaquetas, malas, etc. A origem do dia do sapateiro. Diz que a origem do dia do sapateiro está associada com o ano de 2080 depois de Cristo, na região onde hoje é a França. Lá, dois irmãos que eram pregadores do cristianismo durante o dia, faziam sapatos durante a noite para sobreviver. Só por curiosidade, não existia o sapato direito e o esquerdo. Eram feitos somente um lado e você que escolhesse onde você queria usar. Mas voltando à história. O imperador da época, que talvez seja um tal de probo, não sei. Fez com que os dois irmãos fossem perseguidos e degolados. Pelo motivo de terem convertido muitas pessoas ao cristianismo. Não posso dizer que seja bem feito, que matar as pessoas é horrível, né? Mas enfim, é, esses dois são conhecidos na igreja católica como São Crispim e São Crispiniano. Eles eram gêmeos e eles são os padroeiros dos sapateiros. Se você ainda não é sapateiro, parabenize o seu sapateiro. Se você for sapateiro ou sapateira, parabéns para você. Follows.